Na nossa entrevista em estúdio, vamos falar de educação e da relação entre pais e filhos com a coach infantil Cristiane Caldeira. É agora no Trabalho em Revista. Trabalha com carteira assinada, fica de olho na gratificação que chega agora no final do ano, o 13º salário. Na reportagem, entenda como é calculado o benefício, quando ele é pago e o que fazer se você não receber. Quando se tem dinheiro na mão, as tentações são muitas. Já recebeu o seu 13º? Já? Já está com ele no bolso? Ó...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 E no quadro Tome Nota, confira 6 coisas sobre transferência do empregado. 6 coisas sobre transferência. Considera-se transferência a mudança de local de trabalho que acarretar necessariamente a mudança de domicílio do empregado. O empregado não pode ser transferido sem que concorde com a mudança, mas atenção! A regra não vale para os empregados que exerçam cargo de confiança ou aqueles cujos contratos de trabalho tenham como condição implícita ou explícita a transferência. É permitida a transferência em caso de extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. As despesas resultantes da transferência devem ser arcadas pelo empregador. Em caso de transferência provisória, o empregador deve pagar adicional de no mínimo 25% do salário do empregado enquanto durar essa situação. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional não pode ser transferido para lugar que impossibilite o desempenho das atribuições sindicais, mas o empregado deverá perder o mandato se o pedido de transferência for solicitado por ele ou aceito voluntariamente. Essas foram as seis dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho, sempre com você. Como deve ser a relação entre pais e filhos? Como incentivar uma criança a ter um comportamento que irá ajudá-la também na vida adulta? Essas e outras perguntas, quem responde para gente é a coach infantil Cristiane Caldeira. Ela é a nossa entrevistada dessa semana. O bate-papo com a jornalista Sêmea foi bem legal e você não pode perder. É no próximo bloco.